Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para a senhora, bom dia para o senhor, bom dia para você que está ligando a TV agora na Record TV Rio e que só vai desligar na hora de fazer a linha. Estamos começando mais um Balanço Geral Manhã e com as principais informações do nosso estado nós vamos até às 8h30. Estávamos cheios de saudade, estamos de volta ontem, infelizmente. Estivemos fora do ar e vocês assistiram a programação de São Paulo. Na sexta-feira tivemos problemas técnicos aqui na emissora devido a um acidente, mas graças a Deus não houve feridos graves. Hoje nós estamos aqui, estamos de volta, prontinhos para dar o nosso melhor e transmitir para você informações, notícias e tudo que o nosso jornalismo verdade faz questão de mostrar. Mas eu tenho que agradecer a todos os telespectadores que nos procuraram por telefone, pelas redes sociais e exigiram a nossa presença. E eu quero comunicar que nós estamos de volta, cheio de saudade e cheio de vontade. Prova disso, a Monique Bittencourt na tela... Bom dia, Monique, bom trabalho para você. O nosso assunto hoje, qual é hoje? Começa com o caso Henrique, é isso? Bom dia, bom trabalho. Aí é mole, né? Bom, gente, o Balanço Geral amanhã fica por aqui. Programação normal, vem agora o Fala Brasil, 11:50. h 50 Meu irmão Tino Júnior arrebentando do Balanço Geral. Seis da tarde, Hernani Alves... Fique com a gente, muito obrigado pelo seu carinho. Amanhã, seis e meia, eu vou estar aqui esperando pra gente tomar o um café junto. Combinado? Um beijo no coração, obrigado pelas mensagens carinhosas. E fique ligado que tem muita informação na Record TV Rio e é tudo feito com muito amor. Fui, até amanhã!